E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, o canal é no YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E com a volta de Steve Universo, nesses novos episódios, foram nos revelados várias coisas super boladas. Coisas que eu já falei nesse vídeo que tá aparecendo no card, e eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas com o episódio de Angomon, várias teorias Foram quebradas e outras foram Ainda mais plausivadas Eita, essa palavra nem existe E eu irei falar de uma delas nesse vídeo Mas bom, uma coisa que era um mistério Neste universo, mas acabou aparecendo Nesses novos episódios Além da Big Diamond, é claro Foi o Orbe da Base Lunar Um objeto tão misterioso que muita gente quebra a cabeça Querendo criar teorias Mas e se eu te falar que com esses novos episódios O mistério do Orbe finalmente Foi revelado, Ah, mas eu já vou falando que lógico que isso é uma teoria minha E que não foi confirmado de fato Mas você vai ver o quanto faz sentido A função desse objeto Então vai ser é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje O que será que são as esferas Nas bases lunares? Então já vai preparando um suquinho de laranja E vamos começar! e bom na primeira vez que nós vimos essa esfera foi no episódio 24 da segunda temporada e sério não foi dito nada de importante sobre ele então tudo que era de teoria que estava sendo criada era Pura especulação. Mas, tipo, o que despertou a curiosidade em um objeto tão genérico assim? Hum, primeiro o fato que, depois de milhões de anos, o objeto ainda continua ativo e flutuando lá na base da lua. E também tem o que a Garnet falou no episódio, que é como se fosse alguma coisa importante para a história do desenho. Mas a minha maior dúvida era, por que caramba tinha uma sala somente para essa esfera? Com certeza deve ter alguma utilidade não só para o objeto, mas sim para a sala como um todo. E o Steve até dá uma pista disso perguntando o que é essa sala e não o que é esse objeto. E dando uma de selby, eu resolvi jogar um print dessa, dessa cena lá no photoshop E alterar os níveis para ver se eu conseguia ver alguma coisa a mais que estava escondida na escuridão daquela sala E olha o que eu encontrei, na verdade não é muita coisa, afinal tipo, é, tava escuro mas dava pra ver um pouco Mas o photoshop deixou bem mais nítido Bom, a sala foi observada de dois ângulos, uma em primeira pessoa e outra para a frente do Steven E nas JUS, as paredes estavam com essas imagens estranhas e lembrando que essa parte da teoria eu tinha feito lá em 2016, então olha o quanto tempo levou pra essa teoria ser terminada de verdade. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi uma coisa bem simples. Aquela sala era um mapa galáctico, <risos> com planetas e luas que os orbitavam. E até aí eu pensava que eu finalmente havia terminado a teoria, mas e se eu te falasse que esse orbe é uma coisa bem mais interessante do que isso? Primeiro, ele não é um simples mapa espacial, ele realmente é uma personificação do planeta Terra. Ou do planeta que a lua pertence E eu achava que estava viajando no início quando eu pensei nisso, mas... Olha como seria interessante Em Jungle Moon, nós vemos que o planeta que a Yellow dominou foi completamente destruído Não sei se foi por causa da colonização ou por algum outro motivo Mas como o planeta morreu, o Orb também morreu E se olharmos o do planeta Terra, ele ainda está inteiro e funcional, assim como o planeta Terra em outras palavras, o ORB é um sistema de mapeamento extremamente avançado, utilizado para monitorar completamente o planeta. E não é só isso, talvez essa tecnologia seja tão avançada que o ORB possa também controlar o planeta, fazer ele girar mais rápido ou então fazer a gravidade ser desativada. Talvez até controlar as estações do ano, né, inclinando o planeta mais para lá ou mais para cá. Porque se o planeta comando o orbe, como eu falei, que se o planeta morrer, o orb também morre Essa esfera também controlaria o planeta, não é mesmo? Tipo, de lá pra cá e de cá pra lá Bom, algumas coisas são bem viajadas aqui, mas de todas as teorias sobre o orbe, eu acho que essa é a que mais faz sentido Agora uma coisa que eu achei super interessante em Jungle Moon É, é que essas raízes, elas cresceram e se... foram amontoando no orbe E cara, vocês não têm noção como isso é importante Primeiro eu queria descobrir porque o Orbe atraiu essas plantas para crescer perto dele. Sei lá, vai que tem algum jeito de atrair plantas através de ondas eletromagnéticas ou sei lá o que. Mas fazendo uma pesquisa eu não encontrei nada. Tipo, não encontrei nenhuma tecnologia do nosso mundo, no mundo real que faça isso, então das duas uma né, ou a esfera causa alguma modificação nas plantas para que elas cresçam ao seu redor, sei lá, emitindo algum sinal ou sei lá o que, ou então foi uma mera coincidência o Orbit está no meio do crescimento dessas raízes, Bom, se julgarmos o jeito que as raízes saíram do chão, não parece ter sido coincidência. Tipo, saíram de um jeito muito brusco, atravessaram metal, cara. Eu acho que é de metal, aquele chão. Então eu vou deixar essa dúvida com vocês. Por que você acha que o Orbe está sendo envolvido por essas plantas? Será coincidência? Ou melhor ainda, as plantas foram até a esfera... Comente aí o que você acha no espaço de comentários. Deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se você puder, compartilhe esse vídeo no Amino SU com a tag Teorias. Mano, tudo isso que eu falei vai me ajudar bastante a continuar trazendo teorias pra vocês. Então foi isso, um vídeo bem curtinho, mas tá tendo uma frequência legal no canal, então eu tô gostando, hein? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!